Um livro muito bacana que eu recomendo demais. Eu li o livro no idioma original, né? Português de Portugal. E claro que eu vi muitas palavras que não se usam no Brasil. Então, basicamente, o que foi que eu fiz? Fiz uma lista completa dessas palavras. Na medida que eu ia lendo o livro, eu ia separando, né? Tipo, ah, essa palavra é relevante. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui. Então, essas palavras que eu vou mencionar para vocês aqui e vou dizer a versão brasileira, né? Como seria, como diríamos no Brasil, tá numa ordem cronológica, digamos, ok? Então, na medida que eu ia lendo, que eu percebia palavras, eu anotava e colocava lá do lado. Isso seria equivalente a isso em Português do Brasil. Para que vocês que estão aprendendo Português do Brasil, possam ler o livro sem nenhum problema, ok? Vale a pena mencionar também que o Português de Portugal, quando você lê, você não vê imediatamente a diferença com o Português do Brasil. É diferente da fala. Quando você escuta uma palavra, uma frase em Português de Portugal, você já sabe que é Português de Portugal. Mas na parte escrita, a diferença não é tão notável. Eu que sou brasileiro, às vezes estou lendo alguma coisa em, em português de Portugal e já vou lendo, já faz um tempinho que eu estou lendo e... Ah, é português de Portugal. Então, vamos lá começar com essa lista de palavras. Por exemplo, falava no livro... Ta, ta, ta, ta, ta, alvorotado. Alvorotado soa como espanhol, né? Tipo, alborotado. Se a gente está como muito agitada em português. Seria algo turbulento. Então, em português, o equivalente seria agitado. E outra coisa também que você vai ler toda hora no livro é tipo, a rapariga dos óculos. A rapariga dos óculos. <risos> em Portugal, rapariga é a mesma coisa de mulher. Mas no Brasil, uma rapariga é, seria uma, uma prostituta, uma puta, ok? Uma vadia, ok? Então cuidado com essa palavra, ok? Então se usa em Portugal, mas no Brasil, rapariga, não, ok? Você falaria garota ou moça ou menina dos óculos. Aí também tem outro personagem que é um menino estrábico. O que, que é estrábico? O que é estrábico? Então seria um menino vesgo, ok? Que tem um olho assim, tipo... Né? Vesgo. Acho que espanhol é tipo visgo, uma coisa assim. Em outro momento fala a, a direcção da casa. Como la dirección de la casa. Que em português seria o endereço da casa. Outro também que eu vi foi demasiado cedo. Existe a palavra demasiado em português. Mas geralmente a gente usa cedo demais. A gente fala demais para demasiado. Né? Tem gente demais aqui. É como demasiada renda. Tem, tem gente demais. Então esse demasiado cedo seria muito cedo ou cedo demais. Outro detalhe que eu vi foi boas tardes como buenas tardes, como no plural você fala boas tardes, que em português não existe no plural, a gente só fala boa tarde. Continuando tem tenteando o A, tenteando, que seria tipo tateando o A, né? que eles são assim tipo cegos, todo mundo fica cego né? E eles vão, vão procurando assim. Aí continua em outra parte que a mulher dispa a camisola, tipo dispa, como de se despir, como de tirar a camisola, que no contexto mesmo, do na leitura aí, seria mais como uma camisa. Porque camisola também pode ser uma roupa de você dormir. As mulheres usam camisola né para dormir. Nesse caso aí, no contexto, eu lembro, no livro, que era mais como uma camisa, tirar a camisa. Outra que eu vi que é praticamente espanhol, né? Tipo, charco de urina, né? Que era é como charco de urina. E em português, seria um poço poço de urina. Aí continua aqui e fala, mal iluminavam a camarata. Camarata. É o quarto que eles estavam lá dormindo, um quarto compartilhado, que okay? Com várias pessoas. É, seria a camarata. Aí depois fala, o sítio onde dorme. Existe a palavra sítio, o sítio, como de lugar, mas a gente usa mais lugar, né? Tipo, seria o lugar onde dorme. Ou também poderia ser o local onde dorme. Em outro momento fala, Blá blá blá blá, que não sei o que. Ao polícia. Nesse caso aí seria ao policial. Ao agente. De polícia. Eu falei com o policial e não com o polícia. Polícia seria a instituição, né? A polícia. Em outro momento fala, tornaram-se a deitar-se. Que em português seria tipo, voltaram a se deitar. Então nesse caso aí também existe é, tornar a fazer alguma coisa. Ele tornou a fazer tal coisa em português. Ou eles tornaram a dormir, sim, mas não se usa muito. A gente se usa mais tipo, é, voltaram a fazer algo, né? Ele voltou a dormir. Ah, ele voltou a falar com tal pessoa. Né? Tipo como de Old Bill. Em outro momento fala espreitar pela frincha da porta. Frincha? O que seria frincha? Mas pelo contexto eu já imaginei o que seria. Fresta da porta, é o espaçozinho que tem na porta tipo uma porta entreaberta, né, que você tá, você tá olhando pela fresta da porta, pela fresta. Depois falam sobre repartir rações sem olhos, repartir rações. Rações em português, ração tá associado com comida para animais, OK? Ração. Uma ração de pizza em português seria tipo uma porção de pizza, não uma ração de pizza. Então, nesse caso, a gente falaria no Brasil distribuir comida ou alimento. Aí continua em outra parte, falam que não só intentaram, olha só, intentaram como em espanhol, como tentar a zerar. Não só intentaram, mas conseguiram. Em português seria não só tentaram, tentaram, ok? Não só Tentaram, mas conseguiram. Depois fala sobre chegar o período. ele Período, da, da mulher, né? Chegar o período. E seria em português chegar à menstruação, é o mais comum. Também tem várias formas de você falar que uma mulher tá menstruada, ok? Tem várias gírias pra isso. Aí depois fala preguiça ou cobardia. Cobardia, como com B de bola aí. Caramba, cara, essa, essa é espanhol. Então a gente fala em português covardia, com V, ok? De vinho. Um detalhe curioso que eu vi aqui é na semântica dessa frase. Mais tarde ou mais cedo. Que parece com o espanhol, né? Que é tipo tarde ou temprano. Que de fato, no Brasil, a gente não fala tarde ou cedo. A gente fala cedo ou tarde, isso vai acontecer. Depois fala de anciãos. Existe ancião em português, ok? De uma pessoa mais velha, de uma pessoa idosa, que seria a palavra que a gente mais usa em português. Ah, eles são idosos, espaço reservado para pessoas idosas. Outro detalhe que eu vi foi que uma situação estava sob controle. Controle, em português, seria controle, ok? Sob controle, está sob controle, não se preocupem, está tudo sob controle. Outra que eu vi no livro foi desgraçadamente, né? Que nós no Brasil falamos infelizmente, gente né? não fala desgraçadamente isso aconteceu. É muito drástico isso, a gente fala infelizmente uma coisa não aconteceu. Como em espanhol, fala de tipo, ah, desgraciadamente não pude ir à reunião. Em português, seria ah, infelizmente não deu para ir pra reunião. Continuando em outro ponto do livro, eu vi pontos débeis, como pontos débiles. E em português, a gente falaria pontos fracos, ok? São as Fraquezas, até debilidade também de falaria. Mas é mais comum, tipo, pontos fracos ou fraqueza. Essa é a sua fraqueza, esse é um ponto fraco seu. Continua aqui em outra parte, ir para a tenda dormir, que seria ir para a barraca dormir. Tipo, uma carpa, uma barraca, ok? Para as pessoas dormirem aí, que estavam abrigadas aí. Também eu vi 19, para o um número 19, que a gente fala 19, e Portugal fala 19, <risos> 19? Nossa. 19, 19, 20. Outra parte do livro menciona que a declaração não caiu em cesto roto. Como roto, não como em cesto em sexto roto. Em português seria que não caiu em ouvidos moucos. Ou seja, ouvido que não escuta. Ou seja, algumas pessoas ouviram. Depois em outra parte fala que forçou o manípulo. Que no caso aí seria a alavanca, o que é em português, o equivalente. Que é tipo para abrir a água. Nesse local que eles estavam lá, era tipo uma alavanca que fazia assim. Tchoc, tchoc. Ok? Como na palanca. Depois, em outra parte, fala os corredores cheios de fumo. Cheios de fumo? Parece assim que tipo, cheios de fumo, né? Assim, tipo, tem muito fumo aqui, as pessoas estão fumando. Mas no caso aí, seria cheios de fumaça, ok? É como humo, né? Como fumaça. Humo em espanhol, ok? Fala também aqui o, o polegador e o indicador. Polegador? Polegador? O polegar? Esse dedo, o polegar. Olha só que interessante, né? Que eu vi aqui, tipo, o cachorro tinha um pelo eriçado. Em espanhol também, eriçar... Não, os pelos do braço, como, ah, me, me Nem sabia que existia isso em português de Portugal. Porque no Brasil a gente fala arrepiar. Você fica arrepiado, você escuta alguma coisa você, ah, nossa, chegou, me arrepiei, né? Eu cheguei ao ponto de me arrepiar com essa história. Se arrepia, você não, não se, ah, eu me merecei. Não. Aí continuando aqui, fala em outra parte, né? Dormitava no sofá. Dormitava. Já escutei que em espanhol existe o, o verbo dormitar. que em português seria cochilar, o okay? é O verbo cochilar, você dá uma coisa. Cochilado, você dorme um pouco, você cochila. Outra também que quando eu vi, eu... Nossa, isso é, isso é espanhol. Tacões altos. E a mulher tinha uns tacões altos, né? Como tacones. Tacões. Em português, seria saltos altos. Seguindo, fala aqui, ouvindo ladrar. É tipo cachorro, ouvindo ladrar, o cachorro ladrar. Como em espanhol, que em português seria latir. Então no Brasil, cachorro late, ok? Não ladra. Estranho, né? Porque em espanhol, o coração é que late. É tipo um cachorro para estar tá latindo. Outra também curiosa foi é, blá, blá, blá, blá, Como faziam Dantes. Dantes como faziam antigamente, né? Na, em outras épocas. Aí fala também de o ascensor. Que em português seria o elevador, não ascensor. Isso é espanhol, praticamente. Não, é espanhol, ele é ascensor. E a última aqui seria a revolver. Né? Tipo, eu estava revolvendo, que em português revolver, <risos> é revolver, muito espanhol, que em português do Brasil seria mexer ou misturar. Então, essas foram as palavras que eu consegui captar durante a leitura, ok? É muito possível que eu tenha passado algumas palavras batidas aí que eu não tenha percebido tal. Tá? Então, ah, caramba, eu tentei filtrar o máximo possível, tendo em conta, né? Eu sempre que consumo conteúdo em português, eu tô tendo em conta os estudantes, né? Tipo, será que os meus estudantes entenderiam isso? Tipo, será que vale a pena explicar isso? E eu faço a anotação. Então, eu espero que tenha ficado claro aí, ok? Essa, todas essas palavras que eu encontrei, tanto pra você, que fala espanhol e tá aprendendo português, ou pra qualquer pessoa que já sabe português, que, que é do Brasil, nativo, mas que quer ler o livro em português, de Portugal. Então, essas palavras vão aparecer e a pessoa fica, como, o que é que isso significa? Eu sei o que é tacões, eu sei o que é ascensor, mas é porque eu sei espanhol. Uma pessoa do Brasil que não sabe espanhol, tacões, o que é isso? Tacões. Então, pra finalizar aqui, um conteúdo extra pra vocês, ok? Algumas frases do livro. Na morte, a cegueira é é igual para todos. A cegueira também é isto, viver num mundo onde se tem acabado a esperança. Só no mundo de cegos as coisas serão o que verdadeiramente são. A pior cegueira é a mental que faz com que não reconheçamos o que temos pela frente. Esse livro é o tipo de leitura que você termina assim, você não consegue parar de ler, né? Você vai lendo... Você vai fazer coisas do seu dia a dia, da sua rotina, e você fica pensando na história do livro, né? Tipo, caramba, fica pensando nas cenas. A imaginação fica explodindo. Não sei se você sabe, mas na Amazon você pode ver um preview, né? Tipo, uma amostra do livro, de vários livros. Você clica lá em dar uma olhada, echar um bistácio. Você pode encontrar a versão em português. Só é você acessar amazon.com.br. Né? Amazon Brasil. Você clica lá para começar a ler o livro. E tem várias páginas, né? Dá para ler um bocadinho grátis. E claro, se você gostar do livro, você compra, você lê o livro completo. Caso você esteja no Brasil, esse livro é muito fácil de conseguir. Eu espero que tenha ficado tudo claro, que você já possa ler o livro em português de Portugal e entender perfeitamente, ok? Sem nenhum problema. E se você já leu esse livro, participe nos comentários. Eu quero saber sua opinião sobre o livro. Você já viu o filme desse livro? Tem muita gente que não sabe que existe um filme. Se chama Blindness. Blindness. O filme não tem uma pontuação lá em em cima, mas a ideia é muito bacana, vale a pena ver, sucesso aí pra vocês e até a próxima, valeu!